Além do que se vê Eu vejo você também Não me esforço sem querer Tem certeza, tem desafiçado, são outras auroras dessa vez Preste atenção, pois sem querer você pode ser alegre